difícil imaginar, né, que um lugar tão moderno, tão urbano, também possa te proporcionar uma rotina muito tranquila. E o ritmo de vida que eu buscava há tanto tempo, eu consegui encontrar aqui em Singapura. E se por acaso o ritmo começa a ficar um pouco tranquilo demais, é porque tá na hora da gente dar aquela escapada. E aqui na Ásia, o que não faltam são cidades que fervilham 24 horas por dia. Numa dessas escapadas da vidinha calma de Singapura, a gente acabou indo parar em Hong Kong. E foi uma mudança radical. Uma multidão nas ruas, confusão, barulho. É o lugar com o maior número de arranha céus do mundo. São tantos prédios que você mal vê a linha do horizonte. E aí, só olhando do alto mesmo. E não faltam lugares para você ver a cidade de cima, é espetacular. É engraçado ver que as lojas ficam lotadas com fila na porta. Que os chineses chegam aos montes do continente para aproveitar a zona livre de imposto. Mas como eu tinha mais o que fazer, tratei de seguir meu rumo para bem longe dali. E como a gente sempre faz, mapa numa mão, câmera na outra, e vamos descobrir Hong Kong. Então, so a ferry ferro. Você vê the ferry ferro? Nós used to uma a de 7 minutos, agora we temos apenas 5 minutos. Wow. Next time you come here, we just walk over there. A gente se perdeu naquele emaranhado de ladeiras, ruelas. Tropeçando em mercados. Templos. tão dinâmica que para que lado você for, por onde você andar, vai se deparar com uma história, com uma cena diferente. Uma feirinha de antiguidade no meio de um beco, ali sim foi um bom lugar para parar e fazer compras. Hong Kong, no verão, é cruel, até para quem mora em Singapura viu, passar o dia inteiro subindo e descendo ladeira no calor não é fácil não, mesmo com a ajuda lá da escada rolante, a maior do mundo, chega de noite, cerveja gelada é caso de vida ou morte. Em nessa, o meu lado boêmio se apaixonou por Hong Kong. Tem tudo para todos os gostos, do bar mais estiloso pro boteco, pé sujo, irresistível. Confesso, por um momento eu desejei trocar uma ilha pela outra, esquecer essa tranquilidade de Singapura e mergulhar no caos de Hong Kong. Foi amor a primeira visita. Um lugar onde no meio da madrugada você encontra gente. Encontra vida. Encontra comida. Em três meses a gente estava de volta, dessa vez no inverno, porque a gente merece um friozinho.